Essa coletânea e, e essas informações que nós vamos ver já, ele aponta para dois inimigos, três inimigos. Eu, o mundo e o diabo. E quais são as armas para vencer esses três inimigos? A primeira, o primeiro inimigo que ele aponta sou eu mesmo. Porque a cobiça, o desejo de ter a vontade de sobressair, de obter aquilo que está acima das minhas necessidades, ou aquilo que me fornece é, a ambição, que me fornece gás para poder matar, roubar e destruir, porque eu acabo assumindo essa personalidade da pessoa que mata, que rouba e que destrói. Mata a si mesmo, rouba a si mesmo e destrói a si mesmo mata o casamento, mata as relações, mata a criação dos filhos, rouba dos filhos o melhor do tempo, destrói toda e qualquer possibilidade de construir, seu, construir alguma coisa, sou eu mesmo. E aqui não é o diabo. E ele pergunta, será que não vem dos prazeres que guerreiam membro do, dos membros do vosso povo? Uma cobiça... Essa cobiça que nasce dentro de nós e que vai gerando em nós padrões ou um padrão de vida que não condiz com as escrituras. Isso que você está sentindo, as emoções que você possui ou as coisas da forma como você reage, reage a partir daquilo que você está sentindo aí dentro. E o que você está sentindo aí dentro, qual é a origem desse sentimento? Da onde vem essa vontade louca de ter as coisas? Pessoas que não sossegam, enquanto não vem virar deserto, o um jardim que lhe foi dado para cuidar. Porque ele tem que desmatar tudo o que tem dentro dele para poder gerar algum tipo de recurso. E aí essa briga interna, essa cobiça interna vai gerando outros males. Então, a primeira arma que você tem que usar contra você... é matar o eu que existe dentro de mim. Até porque nós tivemos uma discussão, um tempo atrás, se essa frase era teo, ela tinha teologia ou não. E aí, quando disseram que a frase era do chat, aí ninguém quis discutir mais nada. Né? <risos> Ficou por isso mesmo. Essa guerra que nós temos que travar contra o nosso próprio eu sufocando a voz que grita lá dentro, mais, mais, mais, mais, mais, sem saber que mais é esse. É gente que não se satisfaz. É gente que não se sente satisfeita. E a primeira arma é, sinta-se satisfeito, contente com aquilo que o vosso pai tem lhe concedido, e um sintoma claro de que você não está contente ou satisfeito com o que Deus tem feito com você, é a ansiedade que grita nos seus olhos, nas suas atitudes, no jeito que você faz as coisas. Incrível como a ansiedade revela a nossa falta de fé, aliás, é o próprio Cristo que diz Lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele diz, a vossa ansiedade é prova de que vocês não possuem fé. E é interessante porque normalmente nós lemos o texto com um Jesus, com um Jesus, sei lá, frouxo. Olhai os lírios do campo. olhe os lírios, veja os lírios. Não, não, é assim. É um imperativo. Olha o lírio, olha o passarinho, eu estou cuidando do passarinho, estou cuidando do lírio, eu não vou cuidar de você, presta atenção, é uma bronca, está no um imperativo, presta atenção, eu estou fazendo com o passarinho, e estou fazendo com o capim, que agora vai secar e vai virar pó, eu não vou fazer com você, eu cuido deles, eu não vou cuidar de você? Vocês têm pouca fé! Pouca, muito pouca! E essa ansiedade que gera e é gerada por essa falta de fé, nos faz tornar inimigos de nós mesmos. Então, a primeira ferramenta para você arrancar a violência que você está concedendo ou fazendo contra você mesmo, a primeira coisa é acabar com essa ansiedade louca que tem dentro de você, crendo que Cristo cuida de você. Eu nunca tive problema com o livre-arbítrio. Porque eu sempre entendi que se eu tiver algum dia o livre-arbítrio, eu entreguei para Jesus. Não quero decidir mais nada. Aquilo que o Senhor me der está dado. O que o Senhor fizer por mim, está feito. Eu entendo que o Senhor está gerindo a minha vida. Eu estou me submetendo ao Senhor. E quando eu me submeto a Deus... Eu não preciso mais confiar nas minhas próprias mãos como que elas dessem o um resultado. Eu não estou dizendo para você viver uma vida de imposto. Não quero que você vire imposto de ninguém. Eu estou dizendo que você não precisa tornar um inferno também de ninguém. Calma. Take que easy, my brother. Take care easy, my brother. Take it easy, meu irmão de fé. Take que easy calma nessa hora as coisas vão acontecer e Deus, que é o gestor da sua vida vai lhe dar essa paz que você precisa você não precisa se tornar um inimigo de você mesmo então, a primeira ferramenta é a fé a primeira arma que você tem que utilizar contra o inimigo chamado você é fé é um balizador é uma fita métrica, é um, um medidor. Quanto mais ansioso, quanto mais ansiosa, sinal de menos fé. Sinal de joelhos vacilantes, sinal de que as suas convicções elas estão todas sendo questionadas, sinal de que o cuidado que Deus tem dado para você, você não tem percebido. Sinal de que os seus olhos estão embaçados. Sinal de catarata. Você precisa retirar essa nuvem que te tampa de poder ver a ação de Deus na sua vida. Verso 4. Infiéis. É legal quando ele começa assim: Infiel. Porque normalmente ele começa dizendo: Irmãos, você entender, capítulo 3, verso 1. E como é que ele começa? 2, verso 14. 2, 1. 1, 2. Agora vê como é que ele começa, 4, 4. Porque a dedução dele é lógica. Vocês, vocês são infiéis. Vocês, a relação que nós temos com o sistema é uma relação de inimizade contra Deus. Portanto, não dá para você ser amigo do sistema, amigo do mundo, e aqui o mundo é o sistema, são as coisas que estão sendo geridas lá dentro, e ao mesmo tempo ser amigo de Deus. O que ele chama é o seguinte, você quer resolver o problema? Declare inimizade a Deus. E declare o seu amor ao sistema, ao mundo, e pronto. Tudo que está lá, você vai seguindo na corrente e vai indo. Está tudo certo. Está tudo certo. Então a pergunta que eu faço aos alunos lá do CPEG e os alunos lá da FIFA, quando eu tenho oportunidade, é quando eu vou falar sobre justiça, ou sobre vida espiritual, ou sobre como que... Como é que funciona esse negócio de fé evangélica? Eu pergunto para eles o seguinte. O cara é precisando vender um carro. E esse carro custa 15 mil reais. Aliás, o valor de mercado é 18, mas ele só precisa de 15. E o irmão tem exatamente os 15 mil para comprar o carro. Aí ele vende o carro para esse irmão por 15 mil. O carro vale 18, 18, vende fácil, fácil, fácil. Segundo ele anunciou, segunda ele vende. Fácil, fácil. 18. Ele vende rápido, mas 15 já resolveu o problema. Ele vende o carro por 15. A pergunta é simples. No seu coração, você acha que ele foi generoso ou ele foi otário? Dependendo da resposta que você der, é a resposta que você está dando para o Thiago. Porque o sistema diz, quanto melhor o desempenho financeiro que você tiver na venda, quanto maior o lucro melhores, toda tabela de administrador diz isso. Essa história de bom para você, bom para mim, e qu quanto mais, nunca bom para mim, para menos. Quando você olha para as relações que nós temos e as relações que nós temos são cartoriais, ou seja, precisa de um documento, precisa de uma assinatura, precisa de uma testemunha. Se as nossas relações são cartoriais são relações que estão estabelecidas pelo mundo, pelo sistema. Se as nossas relações pessoais são a network, você, você é importante para mim porque a sua agenda me leva em lugares aonde eu não iria. As nossas relações elas são pontos de apoio para eu poder passar por você para alcançar um outro objetivo. Você não é bem importante para mim. Importante para mim é aquele telefone que você tem daquele cara, que vai me abrir aquelas portas. Ou o telefone daquele cara que vai me poder abrir as portas para outro caminho. Você é apenas um caminho, uma rede, no qual eu vou circulando para alcançar as coisas que eu preciso. Você mesmo não me importa. Se você tem as relações baseadas no network, que foi muito comum no tempo, você está pautado e você é um inferno. Você está aqui, ó, amigo do mundo. Porque normalmente, caracteriza-se amigo do mundo aquele, cheio de tatuagem, cheio de piercing, vestimenta é todo de preto, bota, coturno. Irmão, isso é o de menos. Eu tenho mais medo. Eu tenho mais medo dessas relações cartoriais do que da música chamada música do mundo. Porque as relações cartoriais, essas relações que precisam de assinatura, que precisam de comprovante, que eu tenho que estar mostrando para você que eu fiz, que eu tenho que mostrar para você que está tudo pronto, ó, no preto e no branco, está tudo certinho, aquelas relações que eu preciso estar sempre dando prova, são relações que estabelecidas pelo sistema. Por que, que nós temos cartório no Brasil? Porque apesar da constituição dizer que todo mundo, até que prove o contrário, é inocente, os cartórios existem para dizer, até que se prove o contrário, todo mundo é malandro. Por isso você precisa de reconhecimento de firma. Precisa que alguém dê fé que a sua assinatura é sua assinatura. Então o sistema vai ditando o que, que a gente tem que fazer e deixar de fazer. O sistema vai dizendo que as relações devem ser assim. Você tem todo o direito de ser feliz no seu casamento. Se seu marido não te está dando felicidade, é. ou se sua mulher não está dando felicidade, carca fora. Dá o pira. Capa gato. Pica nula. Faz rastro. Porque o sistema diz que você tem todo o direito de ser feliz. E se você não está sendo feliz, a pessoa não está cumprindo o papel dela, descarte. E vá achar outra. As nossas relações estão sendo estabelecidas pelo sistema. E isso entrou no nosso meio numa forma tão sorrateira, tão comum, que a gente acha isso normal? Eu sei que entre nós existem situações que ainda precisam ser resolvidas. Eu sei que no seio da Igreja há situações que precisam ser resolvidas. Mas vou dizer uma coisa para você: nós estamos conversando. E o mundo está ditando o que a gente, qual é a nossa pauta? Quer ver uma coisa? Sabe o que causa mais? Eu, eu tenho feito eu tenho tido essa, essa oportunidade de falar com outros auditórios, e eu tenho perguntado sempre para pastores. Tive a oportunidade de perguntar agora para um grupo de pastores: quantos, é, quantos homo, homossexuais ou pessoas que têm relações homoafetivas. Existem na sua congregação. Eu fiz a pergunta agora com uma turma de 40 pastores. Um levantou a mão e disse: é, eu, é, Mas eu tenho. Não, eu, eu desconfio. Não, eu desconfio eu também, tem um monte, mas. Não, não aqui, tem que Quero tranquilizar os irmãos. Não desconfio de ninguém. Glória a Deus. Mas a questão é assim: é, eu perguntei para eles. Pois tem? Não. Tem 30 pastores. Quase 40, 30 e poucos pastores. Um respondendo, eu estava na dúvida. Aí eu perguntei, quantos divorciados ou famílias que não são mais nucleares do primeiro casamento possuem? Você tem alguém? Todo mundo levantou. É então o que causa mais dano à família no Brasil hoje se chama divórcio. Não são relações homoafetivas, mas o sistema... Está dizendo para a gente, ó, oh, o que causa dano para a família no Brasil são as relações afetivas, Jogando uma cortina de fumaça para tampar para qual é o realmente o maior problema que nós temos. O maior problema que nós temos se chama divórcio. É isso que gera filhos desestruturados. É isso que gera filhos confusos. Filhos sem a personalidade correta. Filhos que foram trabalhados é de forma personalidade correta, não é o tempo correto. Filhos que foram tratados de tal forma que se tornaram pessoas amedrontadas, fugitivas, cheias de problemas. O divórcio causa mais dano à igreja do que as relações homoafetivas. Então nós estamos combatendo o inimigo que o mundo está dizendo que é o nosso inimigo. E aí vem um cidadão. Um. deixa que sai gritando para todo mundo que essa é a bandeira, essa é a bandeira da igreja evangélica no Brasil. E nós compramos esse discurso. Porque nós somos assim. Nós somos apaixonados por tudo que o mundo diz que é bom para nós. E aí a Bíblia nos chama de infiéis. Seguindo. Verso 7. Terceiro inimigo. Assim, a terceira arma para o terceiro inimigo. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É uma coisa engraçada na igreja é que a gente aprende alguns versículos e desaprende esses versículos, e aí a gente transforma esses versículos em versículos que não existem. Igual aquele mil anos passará. Dois mil anos não passará. Faça a tua parte que eu farei a minha. Esses <risos> versículos que a gente soca na Bíblia, mas que não existe. Mas tem um que a gente colocou e que não é verdade. Que a gente diz assim. Resista à tentação e fuja do diabo. É, é o contrário. É resistir ao demônio. E fugir da tentação. Tem muita gente brincando com fogo. Com granada sem pino. Achando que está lidando com a tentação. Não, estou tranquilo, estou dando limite. Vou dizer uma coisa para você, da tentação você foge. Em Mateus capítulo 6, verso 10, salvo engano. Jesus na oração do Pai Nosso diz, Pai nosso que estás nos céus, tudo bem, puxa aquele, aquela alma católica que está dentro de você, aquela lembrança, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos hoje. de cada dia nos hoje. Opa! E o que? Se, se entrou na oração modelo de Jesus, é uma coisa para você se preocupar. Porque ele não diz assim, ó, e, nos, e foge o diabo de nós, e tira o diabo de perto da gente, e faz com que o diabo não seja na não. Jesus colocou na oração, ó, orareis assim, não, em algumas versões mais antigas, não nos conduza, ou não nos leve, ou não nos deixe cair em tentação. Sabe por que Jesus diz isso? Porque no deserto, em Mateus capítulo 4, quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser provado, O que mais aterrorizou, aterrorizou Jesus não foi o diabo, foi a tentação. Nós estamos com medo do inimigo errado, porque o diabo, nós o resistimos sujeitamos-nos a Deus. Agora a tentação, você foge. Foge. Foge. Se você sabe que você é fraco em algumas áreas, fuja. Não brinque. Não passe perto. Porque o diabo, a ferramenta, a arma para... Vencer Satanás é a resistência, mas a tentação é a fuga. E o que ele faz é nos levar a, ser, a cairmos em tentação. Ele vai dizer, apontar atalhos, como fez com Jesus. Lembra quando eu disse, quando ele oferece pão para Jesus, ele disse, você vai ser o pão da vida, você vai matar a fome do mundo. Porque se você consegue transformar pão para si mesmo, você consegue transformar pão para todo mundo. Você pulando daqui, do precipício, os anjos vão te salvar. Você vai escapar da morte, vai vencer a morte de forma milagrosa, sobrenatural. E não vai ser necessário enfrentar a morte. Vai vencer sem enfrentá-la. Levou o pináculo do templo. Não foi o pináculo do, do coliseu romano. Não foi ao pináculo de outro local de governo. Ele levou para o ápice da religião. Você vai dominar o mundo, reinar sobre o mundo a partir de Jerusalém, sem necessariamente ter passado pela morte, passa por varse. Essas três coisas mexeram com Jesus, de tal forma que ele foi colocado como o nosso advogado, porque ele sabe exatamente, tudo aquilo que nós passamos, em tudo ele foi tentado, mas não caiu. Então a tentação dá arrepio, aperta o coração, mexe com as estruturas da cabeça. E Jesus coloca na oração, peça ao Pai, para não deixar que vocês sejam conduzidos à tentação. Cair em tentação não é cair o ato de a tentar você cair. A palavra cair ali, no original é condução. Não permita que vocês sejam conduzidos a um processo, a um local ou um momento de tentação. Fuja da tentação. Então, homens que têm dificuldade com pernas roliças, que têm dificuldade com o corpo feminino avantajado, e eu falo outras coisas, mas público não permite nem o local. Então, deixa eu vou dizer uma coisa para você. Fuja. Retire os seus olhos. Porque se você for fisgado pelo primeiro, você vai ser fisgado pelo segundo momento, pelo terceiro. E, e, e Tiago mesmo, Tiago vai dizer que isso entra na cabeça, monta um ninho, gera ovos, esses ovos eclodem, e aí o pecado é materializado. E mulheres, fujam de todo tipo de tentação de resolver o problema financeiro de vossas casas, de tentar a tentação de achar que todo mundo no mundo te trai, a tentação de achar que você não é ninguém. A tentação de achar que todo mundo está te devendo alguma coisa. Fuja. Cada um sabe aonde aperta. Citando aqui o Caetano Veloso, cada um sabe das dores e as delícias de ser o que é. Então aguenta firme. Fuja da tentação. Essa é a segunda arma. A terceira. A terceira arma contra esse terceiro inimigo, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e eu acrescento, fuja da tentação. É. Se você tem dificuldade com dinheiro, se dinheiro é o seu problema, você não consegue manipular bem o dinheiro, o dinheiro te manipula, ele te, man ele te seduz, ele te seduz tanto, te seduz, você não consegue é, vencer, e, e o dinheiro acaba gerando em você padrões éticos totalmente distorcidos, para você poder atender essa, esse chamamento, esse apelo, deixa outra coisa para você. Fuja do dinheiro. Algum vai dizer aqui, não, mas ele tem fugido de mim. Sim. Fuja do dinheiro. Se você não dá conta de lidar com, com recursos alheios, e, você passa, e pela sua frente passa um montante de dinheiro que não te pertence, e você fica tentado a utilizar parte daquilo, e você fica criando, é, fica criando recursos mentais para justificar aquele seu desvio moral. Não, mas é muito dinheiro. Não, mas eu posso pegar um pouco. Qual o problema? Essa é a minha parte desse quinhão, desse latifúndio. E viva o comunismo. E não, isso aqui é injustiça social. Eu vou fazer a minha parte. Não, não, não invente discurso. O errado é errado, certo é certo, em qualquer circunstância. Se você tem alguma fraqueza, alguma área, sua fraqueza é medicação, qualquer que seja a área, meu irmão, minha irmã, fuja da tentação. Porque são três inimigos que nós temos. Nós mesmos, o mundo e o diabo. E temos três armas. A primeira é Aumentar a nossa fé. Calar essa ansiedade aumentando a fé. Que é a porta de entrada para muita besteira que você fez. E muita besteira que eu fiz. Foi a ansiedade. Fuja da orientação mundana. De como é que você deve conduzir os seus processos. E procure orientação bíblica. Resista o diabo fugindo da tentação. Amém? Olha, não é fácil não. Você vai cair, vai se levanta. Você vai errar, você conduz. Não se dê por vencido. Amém? Glória a Deus.